Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Carolina Branche, eu sou diretora de integrações da Dinamize e eu vou dar três dicas aqui para vocês conseguirem vender melhor. Primeira coisa, conteúdo relevante. Comecem a escrever no blog, no site, nas redes sociais. A partir do momento que as pessoas gostarem desse conteúdo, pensem em colocar então pontos de conversão formulários, landing pages, pop-ups, para que vocês saibam quem são essas pessoas. E a partir disso, criem fluxos de engajamento, de relacionamento. E não esqueça, depois da venda do fundo de funil, mandar um e-mail de pós-venda, mandar um e-mail de fidelização e continuar se comunicando com esse público para que ele continue comprando de vocês. Tá bom? Valeu, tchau, tchau!